Salve rapaziada, e hoje no sábado na Brasa nós estamos aqui no showroom da Brasa Equipamentos para falar sobre a barriga máscara profissional. Bora lá! E aqui no nosso, nosso showroom, nós temos ela no modelo completo com todos os acessórios disponíveis, né? Vamos iniciar aqui com um o varado de fumação. O nosso varal de defumação é um varal bem amplo, bem resistente. Ele ocupa praticamente toda a área da barriga. Ele tem 1,18 por 1,67 centímetros. O que vai lhe proporcionar muito espaço para fazer o seu assado daquele jeito especial que você merece. Temos ainda aqui uma grade de apoio adicional, né? Para a galera que gosta de organização. Pode botar ali embaixo alguns utensílios para o assado em cima. E ainda temos aqui a mesinha lateral também para a galera aí. Tem uso externo, tem uma mesa ou até mesa para dar um apoio e um suporte para fazer sala. E a nossa parrilha profissional ela é bem semelhante a Masterchef Pro, porém com as medidas um pouquinho diferentes. E a nossa grelha ela tem 1 um metro por 66, ela pode ser tanto modelo de grelha argentina, que aí ela acompanha esse coletor de gorduras, são dois coletores, quanto a grelha jubai. Ela é ideal para fazer seu churrasco, tanto para uso profissional, Quanto para o serviço inicial. E o bacana dessa parrilla é que ela tem a elevação frontal e posterior. Tá? Isso é um diferencial que não tem na parrilla de arroma. A de roma ela apenas vai subir e descer a altura da grelha. Aqui a gente vai conseguir fazer a regulagem tanto frontal, vamos dar um zoom aqui. Faz a regulagem, tá? a gente vai soltar aqui os dois lados da parrilla e vai levantar ela de acordo com a nossa necessidade. Com a, com a regulagem de grelha, posterior e interior, a gente pode trabalhar com diferentes temperaturas. Né? Com o mesmo braseiro, a gente tem uma diferente uh, inclinação de grelha, né? e isso vai deixar a, uma aparência em seu restaurante, né? dando aquela impressão de um autêntico churrasco argentino. E assim como todos os modelos das nossas parredes da linha Masterchef, a gente tem todas elas investidas com o tijolo refratário. Ela acompanha também esse anteparo. Tá? Toda ela feita com pintura eletrostática, tá? de alta durabilidade. E a Firebox. No caso da parede profissional, ela tem a Firebox um pouco maior, né? com tinta alta temperatura, que vai garantir a durabilidade desse produto. E o tamanho dela é ideal para garantir um braseiro durante todo o seu assado. É isso aí, parrilheiros de plantão. Essa aqui é a nossa parrilha, Masterchef Funcional. Mais informações, acesse nosso site. E não perca a semana que vem, a gente vai ter receita no Sábado na Brasa. Tamo junto!